Viva amigas, fiquei intrigado com esta peça, tentei ver se era crochê e de facto é crochê, consegui fazer uma reprodução tosca, mas chega para ver que é crochê. Só que o crochê não é feito assim nesta direção como o amigurumi, é feito assim deitado e depois é fechado. Eu fiz aqui este, que está muito mal feito, mas chega para ver que é isto. Começa-se com uma correntinha, depois faz-se em, em, em, em, em pontos baixos. Reparem aqui é o remate. Está top. Aqui está. E pronto. Claro que isto ficou tudo aos bicos aqui, porque eu não sei fazer isto a direito. Eu já vi aí como é que se faz, mas esqueci. Nunca, vi, nunca fiz a direito. E pronto. E é assim. Top. Isto é top. Muito interessante. Uma peça fascinante.